Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo o nosso saquinho de dormir Pet. Esse aqui, ó. Esse é o nosso saquinho de dormir Pet. Olha só como ele é por fora. Olha só. Por dentro, olha só que quentinho que é, que gostoso que é. Olha só. Quem é nosso cliente de bazar, cliente da Animania faz tempo, já conhece essa peça aqui, né? Quem já teve no nosso bazar, já conhece essa peça aqui. E sempre pedem. Agora, no inverno, tem saída garantida. E é uma peça super fácil de fazer, gente. Super fácil, super rapidinho de fazer. A gente vai estar tá fazendo ele hoje aqui com vocês, tá bom? Eu gostaria de pedir para vocês, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, tá bom? E ative o sininho aí para receber todas as notificações quando eu tiver vídeo novo aqui no canal, ok? E compartilhe os nossos vídeos. Se você não conhece nosso trabalho, faça um tour pelo nosso canal e você vai ver que temos muita coisa boa aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer o nosso saco de dormir. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu também tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Tá bom? Vamos lá, então, fazer a nossa peça. Então, tá aqui os moldes do nosso saco. De dormir, pet é ou molde, é um molde só, tá? Eu vou tá fazendo esse aqui tamanho M, ele é grandinho. Não sei se dá para ver aí, tá? Ele é inteiro, ele vai inteiro assim para vocês, ó. ele vai inteiro assim. Eu para talhar, eu gosto de dobrar no meio certinho, né? Ok, olha, é assim o molde, tá? E vai assim. Esse aqui é o tamanho M. Eu vou estar tá fazendo para uma cliente, então já vou aproveitar e tá mostrando para vocês como é que faz. né? Quem é da, lá do nosso... Quem é cliente nosso, já faz tempo, da Animania, já conhece o nosso saco de dormir. né? Então, quem tem os cachorrinhos que, que já comprou o nosso saco de dormir, eles não ficam sem. Chega no inverno, a gente vende muito esses sacos de dormir. E é uma peça rapidinha para fazer, gente. Ó, a gente vai talhar o molde, esse molde que eu apresentei pra vocês ali quatro vezes, tá? Duas vezes o tecido principal, aqui eu tô usando plush, né? Aquele plush quiltado, tá? Duas vezes o tecido principal. E duas vezes nessa pele aqui, é tipo uma lã de carneiro, tá? Duas vezes nessa pele quentinha aqui, ó. Tipo uma lã de carneiro, ok? Aqui a gente, como vocês podem ver, eu compro. A, os restos de um de uma loja que vende retalho de edredom então daí eu junto as peças né faço um quadrado pra mim tá talhando ok ó tanto a pele quanto essa peça aqui esse plush aqui né de cama eu é uma loja que faz edredons né então daí eu vou lá e compro deles por quilo, sai mais de 50 pra mim, ok? Vamos fazer, então, tá? Vem comigo, vamos fazer essa peça aqui, que é rapidinho pra fazer. Então, eu faço essa peça, eu faço essa peça aqui, geralmente, não veloque. Ela toda, tá? Mas, aqui, geralmente, vocês vão ter ou a máquina doméstica ou só a reta. Então, a gente vai tá fazendo na reta aqui, pra vocês ver como dá pra fazer. Como vocês podem ver... O molde, ele é no formato de um, um copo, né? O molde, ele é muito grande aqui, gente, para mim mostrar. Mas, ele é no formato, aqui embaixo ele é mais... Uma, aqui embaixo ele é mais estreito, e na boca ele é mais largo, ok? Embaixo estreito, na boca mais largo. Vamos juntar, então, as peças. Primeiro a gente vai estar tá direito com direito, avesso com avesso... Direito com direito, avesso com avesso, a gente vai tá passando uma costura em tudo aqui, deixando só a boca sem costurar, ok? O resto a gente vai costurar, ok? Vamos lá, então. Então, ficou assim, ó. Ó. A boca aberta aqui, né? Sem costurar. E aqui, a gente costurou. Ó. Ok? Reserva, tá? E vamos pegar a outra peça. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Gente, a mesma coisa. Avesso com avesso, direito com direito, e vamos passar uma costura de fora a fora, só deixar a boca aqui, a parte mais larga aqui, sem costurar, ok? Ok? Olha só, ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai pegar a parte, a outra parte, aqui, tá? E a gente vai passar uma costura aqui, ó, juntando as quatro peças, juntando as duas peças aqui, gente, ó. Jun... Ó, vai juntar as duas peças aqui no final aqui. juntamos as duas peças aqui. A gente vai virar essa parte aqui, tá? Olha só. Vocês entenderam? Vamos lá de novo, então. A gente passou uma costura nas duas peças, né? Aqui deixamos só a boca aberta das duas. Depois a gente pegou as duas peças que já tava costurada e passou aqui no fundo juntando as duas peças. Juntando. Aí elas ficaram assim. Ficaram assim. Aí você vai pegar essa peça aqui e vai virar dentro dessa outra aqui, por cima dessa outra. Ó, vai ficar assim. Ó, juntar as duas peças aqui na overlock ou na zigue-zague, tá? Pra depois a gente fazer o acabamento, tá bom? Ó, vamos juntar a boca das duas peças na overlock, tá, gente? Ou você junta na reta e passa uma zigue-zague pra dar acabamento. Você também pode estar tá passando uma fita, vai ficar show de bola. Já mostro pra vocês, vou na overlock, fechar aqui a boca do saco aqui e já trago pra vocês. Então, aqui tá, já passamos na overlock, ó, a boca aqui. Agora, vamos virar do outro lado, ó, o acabamento como fica, né? Viramos pro outro lado. Olha só, que gostoso que fica, gente, dá, dá vontade de fazer um pra mim até. Tão quentinho que fica isso aqui. Olha só. Aqui é onde o cachorrinho vai deitar. Aqui, gente, pra dar um charme a mais, você vai dobrar esse aqui, a boca, né? Bom. Esse meu que eu tô fazendo, ele é grande porque ele é pra M. É uma cachorra bem compridona, então, por isso que ele é grande. Aqui, você pode dobrar aqui, né? Pode passar uma, uma reta aqui, já vai ficar show de bola, né? Mas, também dá pra você enfeitar, olha só. Colocar um barradinho assim, ó. Olha só que lindinho que vai ficar. Ok? Tá dando pra ver aí bem? Olha só. Né? Então... E ele vai ficar super show de bola. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai passar uma reta aqui assim e depois a gente vai colocar o barradinho. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Olha só como ficou já sem o enfeite. Agora, a gente vai colocar um enfeite aqui. Vai vir colocando ele aqui, tá bom? Você pode estar tá colocando um babado aqui também, tá? Vai ficar super lindo. Baixa o meio, né? Pra não ficar desproporcional. Então, tá aqui pronto o nosso saquinho de dormir. Você pode tá amarrando ele aqui. Olha só. E quentinho que ele fica. Cachorrinho aqui dentro vai dormir quentinho, gostoso, olha só Então o vídeo de hoje foi esse, um vídeo rápido, uma peça maravilhosa Você também pode estar tá colocando uma almofada aqui, fazendo uma cama redonda, gente, ó ela tá colocando a almofada aqui, ó, muitos fazem isso, colocam a almofada aqui, ela se transforma em cama. E o, o saquinho de dormir, pra colocar na cama, pô. os cachorros entram aqui, os gatos, e eles dormem gostoso, ok? Esse que a gente fez é um tamanho M, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra gente, né? E compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, assim a gente estará tá, trazendo mais coisas novas, mais novidades, mais técnicas novas para vocês, ok? Então, é isso, gente, por hoje é só. Até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau!